Opa! E aí, galera! Beleza? Se você está vendo esse vídeo, é porque você se interessou sobre o sorteio. Vamos lá! O livro conta com uma pequena introdução e projetos que poderão ajudar o seu dia a dia com o seu Arduino. Além de contar com a instalação e alguns projetos para o seu Arduino. Mas, ficou com uma dúvida aqui. Como que eu faço para conseguir ter esse livro, ou seja, esse e-book? Simples muito simples basta marcar 3 amigos compartilhar e curtir a fanpage da robotec e a última coisa é se inscrever no canal e terá que colocar a hashtag ebook da robotec não se inscreva por causa que no canal ele tem alguns vídeos bem legais e bem bacanas para que você possa usufruir uh, desse vídeo e criar o um seu projeto ou até mesmo copiar o meu projeto e para isso eu quero bater uma meta no sorteio aqui, para que assim seja pago o livro e que o nosso canal possa crescer conforme vocês me ajudando. Então, eu ajudo vocês e vocês me ajudam em troca de inscritos, visualizações e feedback. Para isso, é o seguinte, se chegar a 300 inscritos no canal, até o dia 3 de 2016, será nesse mesmo dia o sorteio. Agora, se duplicar o número de inscritos, ou seja, 600 inscritos, será 4 e-books sorteados no dia 3 do 12 de 2016. Agora, se chegar a 300 inscritos ou mais de 300 inscritos em duas semanas, será sorteado 5 e-books no dia que chegar esse número. Mas, como que vai ser esse sorteio? O sorteio vai ser uma live stream no Facebook ou no YouTube. Eu ainda não decidi isso. Por isso, eu peço para você curtir a fanpage. E é porque lá é, eu sempre mantenho tudo atualizado. Com o dia, o horário e o, o dia que vai ser o sorteio. Então, eu espero que você tenha entendido esse vídeo e participe desse sorteio que eu estou querendo que você participe, que você goste muito desse sorteio E que desse, desse, desse jeito que eu posso uh, dar algumas coisinhas aí para vocês Como um livro, uma videoaula bem... Como eu posso dar uma videoaula bem certinha, bem em nível de faculdade ou até mais E eu também posso, desse único jeito, comprar uh, peças, comprar as coisas para o canal então, eu espero que você mesmo tenha gostado e eu quero que você participe desse sorteio. Então, um grande abraço. Se inscreva aí e participe do sorteio. Tchau!